E aí? E aí, meu irmão? Vambora, velho. Desliga esse play aí. Já tá na hora de nós sair fora, pô. Só segura um pouquinho aí que a máquina empatou. Só vou virar a partida aqui rapidão. Ô, mano, já tamo atrasado, velho. Hoje é Samamba e Pessu, pô. Vamos chegar atrasado, velho. Caramba, relaxa. Acabou a partida aqui agora, ó. Bora que bora. Mas e aí? Hoje vai ser como? Então, moleque, hoje vai ser assim, ó. E hoje vai ser assim Felicidade no ar É dia de celebrar E eu não vou sozinho E hoje vai ser assim Hoje a noite vai virar E cê pode acreditar Tão se presta Geral já aderiu, liberando adrenalina Sinta essa energia, vibe que contagia Ninguém fica parado, vamos fugir da rotina Tamo pra celebrar e curtir com os parceiros O menos importante nessa hora é o dinheiro O som vai estralar e eternizar o momento Vida longa pra nós, mais saúde pros guerreiros e Nessa liberdade me lembro do nome, traz felicidade e a tristeza some. Hoje aqui tá sim, tá susto, tá massa. A noite tá pipoca, a alegria vem de graça. E hoje vai ser assim, felicidade no ar. É dia de celebrar. E eu não vou sozinho. E assim hoje vai ser assim. Hoje a noite vai virar Você pode acreditar. se você E um Pra cultivar o sorriso, Não vou mais me perder Sendo repente e solidão Já que me encontrei Vou ser feliz porque sou bom envolvido no fluxo Bebendo água da fonte Pode tá na casa e nada é como antes E pra quem tá confuso Por favor não se espalhe Esqueça o pesadelo Porque hoje não é ontem e a mensagem vai sem validade pra sumir, ecoando no salão e atingindo quem não tá aqui. É uma semente cultivada dentro do coração. Só vem, joga pra cima que hoje é celebração.